nas e enfrentando a fuma. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final e curtam e compartilhem. Então é isso aí, bora pro vídeo. Um outro Round one. Fight. Ita, Kuma. O que é Mo já, já veio soltando fogo dele. Vá sozinho. Não, o que assim, o Akuma ele tem bastante bastante golpes assim, que.. Muito apelão, assim, pro Zang F enfrentar. A vantagem do Zang F é que uma porrada que ele dá vai muito sangue. Ele fez um monte de coisa, ó. Tendo uma tá De novo Fica quieto Vai, agora vai morrer Tchau you win. Vamos, amigo, continuar You Bora amigo! Round one. fight! Tá. Oh, uh, o golpe dele, né? Tá fazendo aqui a jogada dele, mas eu não vou deixar ele ganhar, não. E quem é que deixa? <risos> tá, vai ficar jogando isso aí? Toma aí. Fichei. Usem se eu consigo tirar bastante golpe dele O sangue ali Estou quase morrendo aqui Ai, eu... Meu, não acredito Vai todo Olha só Ai, meu eu Ainda ganhei Não, mas ele lutou bem não adianta vir, não com o fio de ponto. Epa! Bom, agora você vai ver. Eu deveria ter aproveitado mais aqui. Puxa! Para ganhar aqui, eu tenho que ir para cima rápido. Puxa, vida! céu é o verdadeiro Satsui da farofa, gente. Final, pai, uma aqui. Olha, furiu cai. Ah, fugiu né toma aqui ó. vai só mais um golpe ai ia pular toma ah eu acho que ele errou não é possível E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Comentem, compartilhem com seus amigos E amigas, então É isso aí, tchau